E saudação internauta, seja bem vindo, eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos, hoje vamos jogar The King of Fighters 2000, e hoje vamos jogar na roleta, será que eu vou conseguir zerar com uma ficha? Estou jogando desde o Pac 94. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Antes de começar, quero deixar aqui um recado rápido. Infelizmente, não teremos mais Coffee Kings em 2021. Foi adiado para o primeiro trimestre de 2022. Mas já temos uma boa notícia. É que pelo menos os trailers de personagem vão continuar já a partir do dia 9 de junho. Então, bora! E o primeiro desafio é contra os Psycho Soldiers. Começando por bal. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos Devolve a magia Disputa de magia <risos> Ah, quer saber? Toma! Ah! Dos que caiu na roleta, só o Clark do meu time. E agora, Atena! Sai, Sai, Eu devo a magia. Toma isso! Ah! Que beleza! E agora quem sou? Caramba, primeira fase, olha como a máquina já tá. Já pro canto. Caramba, comigo é sempre mais difícil. Aqui. É isso aí. Ah, que Baal volte no KOF 15. E agora. Agora caiu Vanessa, Kazumi, Mary e Junior. E agora vamos enfrentar o time do Art of Fighting! Começando por Takuma! Vamos lá, Kazumi! Case comigo! Isso, é cata! Eu amo a Kazumi. Ha, vocês que fazem bullying com ela, tem mais é que perder de perfeito mesmo. <risos> e agora, Robert! Loba! Roda, roda, roda, roda! You Moleque E agora King, Vamos, King. cuidado que ia é ser perigosa, hein? A melhor King de toda a saga, cuidado, hein? Então todo cuidado é pouco. Vamos lá! Vai, vai, vai, vai, vai! Beleza! Isso aí! E agora caiu tá Whip, Mary, Takuma e Terry! E vamos enfrentar os Ikari Warriors! Começando por Leona! Vamos lá, Mary. Já pro chão! Isso! Isso! Isso, cata! Agora, Clark! Ah, Esse tá no meu trio principal! Vamos lá! Agarrou! Que no 2000 nem é trio, é quarteto, né? <risos> Vamos lá! Maldito! Vamos lá, Whip! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então já sabe! Não esqueça do like! Para Ralph! Pensando que? Rapadura é doce, nem é Mole, não! E vamos em frente! E agora, caiu o Joey, Andy, Clark e o Salva Fischer! Meia vitória já! Esse é o meu melhor personagem do Copa. Se você acompanha o canal, sabe muito bem. Invasão! E olha a aí Yes. Fica free aí. Mama. Moleque! E agora E agora caiu Hinako, Kazumi, K Ka e Mary. Vamos jogar com a Hinako! E agora vamos enfrentar o Trio das Garotas! Hinako, -tou -tou. E que novela que a SNK tá fazendo, hein? Estão escondendo o trio das garotas no KOF 15. Quem será que vai formar o time das garotas no KOF 15? Eu acho que vão ter mais de um time das garotas. Afinal de contas, dá pra fazer uns três times das garotas fácil. Ela <risos> luta sumou. Tô achando que vem por aí Kazumi e Meili. E agora Kazumi! Armor! Agora, E agora mais Chiranu! Ai, pra cima dela! Bravíssimo! E agora, Leona, Ryo, Terry e Yori. Nem sei jogar com Yori, mas. E agora o time da Coreia! Vamos lá! Começando por Jun! Round 1, Toma. É é é U. Um E agora... De show! Gidom! De Vai, vai, vai! Vamos ah. ah. lá, Leona! E agora se liga que o gordão vem aí. <risos> Toma. Ah. Pegou! isso, pra cima dele, ah! beleza, e agora vamos para o chefe. E agora caiu Xingo, Ramon, Kazumi e Leona. Zero! Round one. Maldito. Opa. Toma. Dói me oh Maldito. Ah. Maldito. Tá rindo, palhaço Vai ver Vamos lá, Kazumi Pra cima dele Pouco, vamos abre a guarda, desgraçado. Ah, não faltava um hit. Vamos lá, Leona. Fecha o caixão isso pegou saiu nará boom beleza e aí gostou do vídeo aqui no cache tem mais vídeos do King of Fighters e eu vou jogar até o 15 então é isso muito obrigado por ter acompanhado até aqui Conto sua presença no próximo vídeo e até a próxima!